Saúde a todos e agradeço eh, o, o empenho do Departamento para o Desenvolvimento e Formação da Câmara Municipal de Lisboa, eh, ao Elder, à Vanessa e à Doutora Luísa Dornelas, eh, todo o apoio que nos têm dado, porque eh, o arquivo, sendo uma instituição que preserva a web, tem interesse, o maior interesse, em que a comunidade esteja envolvida e estas colaborações são uma forma excelente de o conseguirmos sendo assim, e estando uh, tudo pronto, penso que estarão a ver a minha apresentação. Confirme, por favor. Tudo bem, Ricardo. Uh, arquivar a web faça você mesmo. De facto, uh, era uma coisa que não podíamos dizer há 10 anos, porque estas ferramentas mais fáceis de usar só a partir de 2015 que surgiram, tal como esta que vamos usar hoje. Uh, como dizia o arquivo eh, é, um, é um serviço público da FCT, que tem por missão preservar a web portuguesa e podem encontrá-lo disponível em http://arquivo.pt e eh, saber que nós estamos ali no campus do Lunec, na Avenida do Brasil, em Lisboa, eh, sempre ao dispor também para saberem que é um arquivo digital com presença física. O objetivo desta, desta formação é eh, todos nós, no fim, eh, conseguirmos utilizar ferramentas do webrecorder.net para guardar páginas web no nosso computador, num formato normalizado. E vamos conseguir com certeza. Tenho esta agenda, vamos ver como, eh, como vamos cumpri-la. Uma pequena introdução eh, a alguns termos úteis. E depois uma segunda parte mais longa. É um, um tutorial em que vamos aprender a instalar. Vamos experimentar alguns casos de gravar e reproduzir páginas localmente no nosso computador. E depois, no final, vou fazer um comentário que já sabemos o conteúdo, o papel das comunidades locais na preservação dos conteúdos web, já sabemos, é importantíssimo. Então, a introdução. Para que serve gravar uma página web? Serve para isto, para. A uh, termos uma memória uh, do que foi, do aspecto que tinha. Neste caso, podem ver o confronto lado a lado entre dois aspectos gráficos, mas também de conteúdo da Câmara Municipal de Lisboa, no seu website. Uh, ferramentas podem ser alguns termos que precisamos de saber, e é muito importante termos um vocabulário próprio para correspondermos mais exatamente às vezes, ao é que as aplicações nos pedem, por exemplo, um URL. Um URL uh, tem esta formulação, que pode ser mais longa se for numa pasta específica, mas um URL tem HTTP, dois pontos, barra, barra, pode ter o S ou não ter, uh, é o endereço do site com HTTP. Isto porque hoje em dia os dispositivos que nós usamos, os, os mobiles e tudo, já nem nos deixam ver o, o URL simplesmente nos dão botões para carregar. Ora, para a gravação da web, tudo se baseia num URL, que quer dizer um, um uniforme uh, resource locator, portanto, um identificador que nos diz onde, onde é que está um conteúdo. Um conteúdo que não tem um URL não se consegue gravar. E tudo o que nós precisamos é, uh, é de um, um URL ou muitos, muitos para podermos gravar o que quer que seja. O HTML. É a linguagem em que são escritos os sites, uma das, juntamente com o CSS, o JavaScript, por baixo de um belo site está é, muitíssimo código escrito em HTML e, e, e, e isto que vos disse. Portanto, um browser. Um browser é, de facto, o software onde podemos ler os sites. Hoje em dia, a informação passa sobretudo sobre browsers. Não pode ver o site porque o seu browser não está atualizado. Certamente já tiveram esta mensagem. E, finalmente, esta última linha é o formato WArc, que é o formato das páginas web arquivadas. Quando queremos guardar uma coisa web gravada para o futuro, o ideal é neste formato. Adiante. Se calhar estou a dar-vos muito, muito conteúdo logo no princípio, mas uh, são as bases. Um, uma preservação como deve ser em qualquer sistema, não é só na web, tem três fases. Uh, entra, armazena e depois disponibiliza. No nosso caso, a entrada é pela gravação, em que gravamos sites, armazenamos, damos-lhe um tratamento e depois disponibilizamos. E é isto que vamos fazer. Vamos utilizar para gravar as páginas, para aquela primeira bolinha, uma ferramenta chamada Archive Web Page. O Archive Web Page cumpre este fluxo. Grava, depois nós conseguimos tirar de lá um ficheiro que armazenamos e depois o próprio eh, Archive Web Page consegue também reproduzir. É tudo o que nós precisamos. Sendo assim, vou só... Eh, mostrar -vos. isto é o meu ambiente de trabalho e no meu ambiente de trabalho eu tenho este fluxo, ou seja, tenho o archive webpage instalado. Eu gosto muito da, da aplicação desktop que hoje não vamos usar, mas eu tenho o webarchive instalado aqui no meu computador. Do archive webpage eu consigo extrair uma pasta e assim começa a constituir o meu arquivo da web local e esta ferramenta permite-nos ler as gravações que nós fizemos. É como eh, tudo em que façam uma ferramenta de gravação, há sempre outra que faz o reverso, que é eh, dar-nos aquilo que gravou. Portanto, a primeira coisa, como é que instalamos esta extensão? Vamos usar a versão extensão no nosso web browser deste Archive webpages É simples. Vamos ao Google e tentamos encontrar WebRecorder.net, que é um grupo que desenvolve este software magnífico, espantoso, que permite a qualquer pessoa gravar a web. E cá está a ferramenta que nós precisamos, eles têm várias, nós vamos usar Archive WebPage. Dentro do Archive Web vamos escolher e simples, como vêem, vão instalar a extensão a partir do Chrome Web Store, portanto, não sei se estão habituados a instalar extensões, mas vão, vão à loja, vão, vão ao Chrome, à loja do Chrome, e ali tem a, a extensão. E pronto, como vê lá em cima, acabaram de instalar, já têm lá um, um pinzito que agora desapareceu, mas eu vou na gestão das minhas extensões, colocar ali um pino, um alfinete, e já começamos a ver a nossa ferramenta de gravação lá em cima na barra do nosso browser. Muito simples. Não há, muito, não há problema, porque depois podem remover. Eu sei que a instalação é difícil, já podem depois experimentar no vosso computador à medida que vou desenvolvendo este tutorial. Eu vou repetir, porque há muitas pessoas que não têm o Chrome e usam outro browser. Eu vou experimentar com o Edge, é exatamente a mesma coisa, Vão a, a, tentam encontrar eh, no webrecorder.net esta ferramenta e instalam da mesma forma. Eh, para quem tem Mac, eh, podem instalar o Edge no Mac e assim instalar eh, esta Extensão para Web Browser. É desta ferramenta que nós precisamos. Eu estou já a pensar que, portanto, lá em cima estão a ver que já tem a bolinha uh, da extensão instalada uh, e podem uh, já entrar. Clicam, entram naquela casinha e já temos a primeira interface pronta para começarmos a trabalhar. Muito simples e é isto que vamos fazer já a seguir. Portanto, o Archive Web Page é uma ferramenta que só funciona em Chrome mas, como veem, pode instalar uh, também o Chrome no, nos Mac, e se for em Linux, também tem o Chrome e o tem várias, várias formas para, para instalar esta extensão. Uh, se fosse presencialmente, perguntaria se entenderam bem como instalar, porque, se não, esta é uma parte tão importante que repetiríamos, como instalar, uh, como instalar uh, a extensão. Portanto, o WebRecorder Vou até repetir aqui esta parte, dada a sua importância. Uh, vão a um site que se chama webrecorder.net e dentro do webrecorder.net vão encontrar esta extensão para browser onde a podem instalar. Foi só um pequeno resumo. Uh, Adiante. Vamos então começar a gravar uma página. Para começar, estamos a usar esta ferramenta na versão extensão. Vamos lá ver. É muito simples, é uma interface simples, mas eh, só com a habituação é que nós conseguimos trabalhar. Vamos lá cima, entramos por aquele sinal de uma pequena casa. Quando nos perdermos, vamos lá sempre ter. E a primeira coisa que vou fazer é, vou criar uma pasta para começar a gravar os meus conteúdos, para uma sessão de gravação. E nesta pasta que eu vou demonstrar, vou muito simplesmente gravar uma página. Já tenho a pasta, e nesta aplicação, isto é interessante, o botão de gravação é azul. A imagem de marca do Arcavo WebPage, o botão de gravação é azul. Carregam, querem gravar, e agora vão escrever o URL... Por exemplo, do site da Câmara Municipal de Lisboa, http://lisboa.pt. O URL tem que ir bem escrito. E mal começam a gravar, a página já está gravada. Portanto, quando veem que a página está gravada, só têm que, que, que reparar que já tem aqui quatro megas gravadas, uma página. E dentro da página também somos informados que temos outros sem URLs. Paramos a gravação e gravamos a primeira página. A primeira página está gravada e agora podemos ver o resultado do nosso trabalho, da nossa gravação. Eu gosto sempre de ir àquela casinha lá em cima, fazer este percurso e ver a página que eu gravei portanto esta extensão grava e dentro da própria extensão já podemos ver. Basta clicar aqui e vejo a reprodução da página que eu gravei. E como veem já tem uma data diferente. Isto já foi gravado ontem. Gravei, agora vou extrair, vou fazer o download para o meu ambiente de trabalho. E eu tenho insistido muito nesta, nesta parte, que é adquirir os fecheiros que gravamos para o meu computador localmente para aquilo que eu chamei o meu arquivo web local. Eu vou fazê-lo em dois formatos eh, que esta aplicação nos dá. Um que tem eh, as coisas preparadas para serem reproduzidos eh, aqui no Archive WebPage e outro que, é mais, que tem menos coisas, mas que é mais compatível com os arquivos da web do mundo. Cá estão os fecheiros que eu fiz a download. Gravei uma página... E gravei, também tenho esta versão, esta última aqui em baixo, que eu, querendo, posso enviar para o arquivo.pt porque é compatível. Simples como isto. Agora perguntam. gravar várias páginas, vamos continuar. Esta é uma aplicação, clique a clique. Entro lá em cima, carrego na casita... E para esta segunda demonstração vou criar uma nova pasta, com uma outra sessão de gravação. Carrego no botão azul para gravar. Põe ali o URL da Câmara Municipal de Lisboa e vou dar vários cliques, não um, mas vários. Reparem que aqui nesta caixinha somos informados do que está a acontecer. Vou clicar na página Cidade. Vou clicar outra vez na página... Página, uh, andar aqui para baixo para ter certeza que está tudo gravado. Vou clicar outra vez na página Cidade Ambiente, que já tem um URL diferente na página do Bem-Estar Animal. E uh, tenho, com estes cliques adicionais, quatro páginas além daquela inicial, 7 megas e pouco mais. Portanto, parei a minha gravação, vou ver. Seguindo aquele percurso, casita, vou ver as minhas gravações. Reparem que eu cliquei duas vezes eh, naquele botão cidade e, e tenho essas páginas gravadas duas vezes. É assim que acontece. Cada clique fica um registro do meu clique. Portanto, agora vou ver o que é que acham que vai acontecer quando eu clicar aqui neste link ambiente. Exatamente, segundo esta regra, não cliquei, não ficou gravado. A lógica desta, muito simples, nesta, bem-estar animal, naturalmente vou ver porque foi algo que eu gravei. Reparem que isto é uma data passada, portanto, isto já é uma página histórica. O conteúdo não mudou, mas foi gravada ontem. Agora vou proceder à fase seguinte do nosso fluxo de trabalho, que é adquirir e extrair este conteúdo para o meu ambiente de trabalho. Faço o download, primeiro neste formato mais rico, para ser lido pelo, pelo Archive WebPage, e no outro formato, que é o formato WArc, que é compatível com todos os arquivos da web. Com Internet Archive, com o arquivo .pt. se enviarem este fecheiro, nós conseguimos integrar no arquivo, conseguimos, cá está, o meu arquivo web local, que no fundo é uma pasta com fecheiros que eu depois posso integrar no repositório institucional e tudo. Eu dizia-vos que posso ler localmente os meus fecheiros, é verdade. Eu, só para vos mostrar, instalei de propósito ali aquela ferramenta que lê no meu computador, e portanto aquela aquela terceira bolinha do fluxo, que ali está, o replay webpage. Significa que, quando criarem um arquivo da web local, podem, offline, tendo esta ferramenta, ler os fecheiros que gravaram localmente. Agora tem outra demo que é gravar muitas páginas. E digo muitas, são mesmo muitas. Desculpa, cliquei aqui no lugar errado. Vou... vou tenho que ser aqui correto. Ah, muitas são centenas de páginas e vamos ver como funciona. Vamos Abrimos o arcaio webpages, a mesma coisa, aqui estou a repetir para consolidar, criei uma pasta, portanto vou criar uma pasta para esta minha demo e aqui vou mostrar como se gravam muitas páginas e sobretudo o que acontece quando pretendemos gravar muitas páginas. Vou aqui gravar novamente o site da Câmara Municipal de Lisboa, mas desta vez vou escolher umas páginas que mudam mais vezes, que têm conteúdos novos frequentemente. Aí está um bom motivo para gravar páginas frequentemente, neste caso as das notícias da atualidade. Então vou dar vários cliques, sabendo nós que cada clique é uma página gravada. E cada link que nós não clicamos é uma página que fica por gravar, é um conteúdo que fica por gravar. Vou fazer isto muito lentamente. Uh, há aqui uma aprendizagem a fazer, que é sobretudo de habituação. Pode acontecer convosco quando usarem o, o Archive WebPage. Uh, querem fazer certas coisas e só com a prática é que veem a melhor maneira de trabalhar. Significa que se tiverem um conjunto de notícias já previsto que gostariam de gravar, uh, isso seria o ideal. Uh, eu proponho o seguinte, agora vamos uh, fazer uma paragem aqui na nossa gravação. Nesta altura temos 63 megas, mas isto depois são 63 megas porque tem tudo preparado para apresentar, na verdade, o tamanho é menor. Então vou ver, tenho estas páginas que eu gravei. O Archive webpages na altura em que eu vou extrair um fecheiro para guardar no meu computador, permite-me selecionar apenas algumas páginas. Imaginem que eu dei uns, uns cliques por engano uh, e não quero guardar certas páginas, posso fazer uma seleção. Uh, e esse conteúdo que eu selecionei dentro do Archive WebPage vai uh, ser uh, selecionado para ser extraído para o meu arquivo local, ficando o outro para trás. Portanto, aqui é o mesmo processo. Fazer download. Há aqui uma, um aspecto, como vê está no meu ambiente de trabalho, aqui quero reforçar, e estou sempre a fazer isto, que é, é, gravei, posso ver localmente, como veem, estou a, a visualizar isto já no meu próprio computador, mesmo que estivesse online, funcionaria. Falava eu, estava a dizer que queria gravar muitas páginas, gravei algumas notícias, mas quero gravar mais, ou seja, eu consigo acrescentar gravações naquela pasta, que preparei para a gravação das notícias. Já tinha gravado as quatro primeiras e agora vou gravar as quatro seguintes. E vou propor-vos o seguinte, é uma boa prática abrir nova tab, abrir nova tab, abrir nova tab, de cada vez que gravamos. Porquê? Porque assim nós conseguimos ter algum controle, algum controle das nossas gravações. Vamos abrindo tabs e estamos sempre a ver estamos sempre a ver uh, a página em, em que estamos. Uh, não nos perdemos, porque se formos uh, clicar numa, aparece-nos uma página só com o conteúdo daquela notícia e não conseguimos, depois temos que voltar para trás, gravar outra vez uma que não queríamos, abrir nova tab, abrir nova tab, portanto é uma prática uh, que vão ver que funciona bem. E um computador normal... Uh, Pode bem com 20, 30 tabs abertos, que não há problema. É assim que funcionam os arquivos da web também, só que de forma automática. Os arquivos da web não, não é mais do que um processo automático de descoberta. Aqui já estou a abrir eh, a página do Archive Web Page para ver os resultados e veem que eu já tenho muito mais notícias do que aquelas que tinha há pouco. Portanto, acrescentei à minha gravação outras que eu queria que tivessem ficado dentro dessa dentro daquela pasta que dediquei à gravação de muitas páginas. A questão é, quantas páginas eh, tem o site eh, da Câmara Municipal de Lisboa? É como o Fado, quantos becos tem Lisboa? Eh, tem eh, centenas, tem milhares, nós no arquivo temos o um limite, aqui já estou, eh, já estou a, a fazer a demonstração do download destes fecheiros, mas estava a fazer o um comentário que no arquivo nós temos um limite nas nossas recolhas genéricas de 10 mil links cada site para um site enorme como o portal da Câmara Municipal de Lisboa pode não ser suficiente e humanamente é quase impossível nós atingirmos esses 10 mil, de maneira que a estratégia é de marcar bem o objeto da nossa recolha e arranjar processos Quantas vezes vamos fazer isto? Quais são os conteúdos mais importantes? A gravar mais vezes e talvez ir por aí. Se não for esse o caso, há ferramentas automáticas para o fazer. Gravar Twitter, já aqui estamos, que é algo muito desejado e acho que funciona bem, por isso foi logo a primeira demo que eu coloquei depois desta gravação genérica de páginas. É simples, basta sabermos o endereço de um canal Twitter neste caso do programa Passaporte para as Competências Digitais, e eu vou gravar o Twitter por fora, ou seja, vou gravar sem fazer login e é algo que eu aconselho. O Twitter apresenta os seus conteúdos verticalmente e então, para recolher conteúdos verticais como os do Twitter, o Archive WebPage tem uma funcionalidade que é o piloto automático que, carregando, faz o seguinte vai rolando a página e carregando os conteúdos à medida que vai rolando a página. Quando acharmos que chegou à altura, ou que já é suficiente a nossa gravação, paramos. Reparem como isto pode ser útil para as organizações gravarem os seus canais e terem um testemunho daquilo que publicaram a determinada altura. Eu aqui já vou parar, reparem, posso parar ou continuar, reparem que... Isto é muito útil, para, dizia eu, para as, para as organizações eh, gravarem os seus conteúdos de uma forma personalizada, como eu estou aqui a fazer, que achei que valia a pena também gravar aquela página que ali estava antes de continuar o piloto automático. É isto muito simplesmente que se propõe com um, o arquivo WebPages que as organizações cuidem da produção de conteúdos onde investem tanto esforço, tantos recursos humanos. Vou parar. E eh, faço aqui uma avaliação. Como podem ver, 12 megas não foi muito. Vou ver agora o resultado. Dentro desta... Dentro da própria... Dentro do próprio Archive WebPage. E eh, esta interessante porque, de facto, ficou gravado. Com o Twitter corre bem, com outras redes sociais não tanto. Mas, por exemplo, nas últimas eleições nós gravamos os canais de Twitter dos partidos, alguns das campanhas, e também temos estado a gravar os canais das redes sociais do governo. Aqui é o processo normal, vou fazer uma descarga, portanto vou uh, adquirir estes fecheiros uh, para o meu arquivo da web local, a minha pasta local. Eu espero que, que, que esta demonstração do Twitter tenha, vos tenha agradado porque eu vou demonstrar outra que seria interessante ter e que causa outras dificuldades. É o Facebook. Como gravar eh, páginas do Facebook. Primeiro vou criar uma página, uma pasta, para a gravação do Facebook e vou, primeiro caso, gravar o Facebook por fora. Sai o nome de um canal do Facebook, vou colocá-lo aqui, eh, também das competências digitais, uh, e grava bem. Uh, é o mesmo método, vou rolá-lo, neste caso, verticalmente Para ver o que resulta, posso fazer isto manualmente. Eu prefiro, no caso do Facebook, fazê-lo manualmente, em que os conteúdos vão sendo descarregados e eu eh, tenho de dar tempo para que eh, coisas interativas, como vídeos, corram para ficarem gravados. Reparem que isto é uma aplicação, esta extensão, Archive Pages baseada em browser. Significa que nós hoje, nós hoje em dia, para termos gravações de websites com qualidade, usamos browsers. Porquê? Porque os sites são feitos e as aplicações são feitas para serem reproduzidos por browsers. Se nós fizermos passar esse conteúdo por um browser, apanhamos interações várias, que antigamente uma gravação mais convencional não, não conseguia fazer. Portanto, eh, enquanto estava a fazer estes comentários eh, para a gravação, como vê, é 109 megas. Eh, de facto, as páginas do Facebook têm, eh, têm este peso maior, peso em, em, em informação e também peso nas, nas, nas organizações. 70 e tal por cento, 78, 80 por cento das organizações usam Facebook e investem muito esforço. Aqui, este vídeo, eu não cliquei, lembram-se? Como eu não cliquei, não vai reproduzir. É preciso dar tempo. No Facebook aconteceu isto. Gravei bem, mas depois da reprodução, o Facebook fechou. O Facebook não é uma... Não, não tem em vista no seu modelo a preservação, tem em vista a criação de, de conteúdos que circulem entre utilizadores muito bem identificados e com, e com especificidades muito grandes. Quando nós estamos a ver algo no Facebook, nós estamos a ver um, um conteúdo, estamos a ver um conteúdo produzido por tal pessoa, que é amiga de tal pessoa, que gosta disto, gosta daquilo, portanto estamos perante essa complexidade toda. No entanto, o que aconselho é que ainda assim, sendo difícil gravar, uh, reproduzir, que uh, adquiramos para o nosso, que gravemos na mesma e que guardemos as páginas, os conteúdos que estão no Facebook, porque uh, pode acontecer que no futuro uh, haja forma de fazer uh, uma reprodução desta, uma reprodução destes conteúdos. Uh, eu aqui Vou propor-vos outra coisa, uma experiência, que é gravar o Facebook em login, que é algo que só devem fazer em circunstâncias especiais. Como isto é gravado em browser, todas as interações que estão no browser serão gravadas. Significa isso que podem ser gravadas coisas que têm a ver com o vosso perfil. E portanto, gravações.. Com login, eu aconselharia que fossem gravadas, sim, mas mantidas dentro da organização, que não tivessem acesso público. É a mesma coisa, eu introduzo o URL do canal que eu quero gravar, como já estou logado, eu tive que fazer isto numa, numa máquina diferente, onde tinha a minha conta aberta, uma conta que eu criei só para fazer experiências como curador digital, uh, e então uh, gravei uma página do Facebook por dentro. E, de facto, obtemos mais coisas, não sendo certo também que depois as consigamos uh, reproduzir. Portanto, uh, em relação ao Facebook, uh, gravar por dentro podemos, recomendação até do, de quem criou o arquivo webpages que estamos a usar para fazer estas gravações, é, entramos no browser, entramos na nossa conta de Facebook e depois então gravamos. Porque se o fizermos quando estivermos a gravar, pode ser que a nossa interação com a caixa de login fique também registada a alguns no ficheiro e não é bom. Portanto, a mesma coisa eh, que aqui eu repeti, eh, mas gravado por dentro. Isto é, isto é interessante e agora vou, eh, passar, vou eh, passar adiante eh, porque eu vos queria eh, mostrar eh, outras coisas. Neste caso, eh, eu gravei, como disse o Facebook, numa máquina à parte porque não conseguia, na máquina em que estava liberado da minha palavra-passo para entrar na minha, na minha conta. Estas coisas têm que se lhe diga, não é verdade, quando os conteúdos são fechados. Por isso, eu quero mostrar-vos o seguinte. Eu tenho aqui o meu arquivo, mas eu posso acrescentar coisas que não estavam aqui, posso ir buscá-las a alguros onde elas estejam, dentro da própria extensão Arcavo WebPads. Portanto, eu gravei noutra máquina, mas eu posso ir uh, buscar o fecheiro que eu preciso para ter uma coleção que eu possa ver. Como vem aqui do lado direito, uh, diz que este fecheiro foi importado do meu ambiente de trabalho, para que eu o pudesse agora ver aqui uh, até na própria extensão Arcavo Updates. Explorem esta funcionalidade de importar. Ontem experimentei também uma rede nova, que é, não é questão de preferência, e eu não mostrei aqui o Instagram, mas mostrei o TikTok, porque, porque é interessante, tá? todos os canais onde se, onde se divulgam conteúdos, onde uma organização divulga conteúdos, deviam estar dentro desta... Desta vontade, deste, desta necessidade de cuidar desses canais e ver, e até guardar, um, até gravar as coisas como lá aparecem, no seu contexto. Aqui tem uma coisa relacionada com Lisboa, valeu a experiência. Aqui é o processo é o mesmo, como vêem, isto reproduz bem, correu bem nesta rede social. A rede Pinterest. Também é muito usada, eu não experimentei aqui, mas deixo da vossa cuidado. Vou falar, sim, algo interessante, que é gravar vídeos YouTube imbebidos. Isto acontece muito nas organizações, tem os sites e vídeos do YouTube embebidos lá. O Archive WebPages consegue gravar os vídeos imbebidos do YouTube com algumas reservas uh, já vou mostrar-vos aqui vou experimentar esta exposição que certamente já conhecem a água vai está no site da câmara municipal de Lisboa que tem vídeos do YouTube e vídeos na página portanto eu fiz um processo normal de gravação uh, e como veem está a gravar e nem é preciso deixar o vídeo correr até ao fim porque uh, quando nós uh, formos ver, já está aquele botãozinho verde lá em cima, na extensão Archive Webpage indicando que o conteúdo já foi completamente descarregado. Só quero-vos mostrar, isto se convém sempre correr as páginas até ao fim, não vai haver mais conteúdo, e, como vê, 49 megas para dois vídeos, não foi muito, sendo que os vídeos... Uh, são significativos no peso das gravações não é? no tamanho dizia eu que consegue gravar e consegue reproduzir portanto isto já estou a ver aqui a reprodução já estou, funciona bem uh, muito bem o que às vezes, o que às vezes acontece é, é quando tiramos estes vídeos do contexto uh, se o software desse contexto para onde nós tiramos o vídeo, não é capaz de ler o ficheiro que nós lá colocamos às vezes temos o vídeo gravado e ele não é reproduzido. No arquivo.pt temos tido alguns casos desses, em que gravámos vídeos, mas eh, devido à, ao, à aversão do, do software de leitura que estamos a usar, às vezes há alguns períodos em que não conseguimos reproduzir os vídeos, mas isso é uma questão de, de, de depois ir ajustando o software de reprodução ao software de, que gravou, que é muito fácil. Eu dizia que tinha algum, algumas reticências. Sabem que nas vossas extensões do Chrome, por exemplo, há muitas outras coisas. Aqui neste espaço vazio, que eu vos estou a mostrar, havia aqui extensões para o YouTube e extensões uh, para, por exemplo, para o Google Drive. A recomendação dos, a recomendação dos desenvolvedores do Archive WebPages é que para os vídeos ficarem bem gravados com o Archive WebPages, uh, devemos apagá-las, não há problema, devemos apagá-las da extensão, eliminá-las, e depois uh, podemos sempre no nosso no nosso browser, recuperar essas, essas definições que já estavam por default, já estavam aí colocadas. De maneira que para gravar vídeos, se tiverem algum problema, têm que ir às definições do vosso, das vossas extensões e se houver lá alguma coisa YouTube, alguma app do YouTube, apaguem para não entrar em conflito com o gravador do, o gravador do Archive WebPage. Em outros formatos, isto era a conversa que daria para outra formação. Os vídeos são muito difíceis de gravar, precisamente porque, por isso, porque há múltiplos formatos de, de vídeos. Eu aqui vou fazer o mesmo processo, e recordo, para as pessoas que vierem mais tarde, uh, e, portanto, vou, vou criar uma pasta, e dentro dessa pasta, eu vou gravar esta página que tem um vídeo, não é do YouTube, é um vídeo uh, e é um vídeo no outro formato. Neste caso correu bem, gravou e o vídeo uh, reproduz depois de eu o ter gravado. Como vêem, uh, a gravação da web é algo posterior à criação dos conteúdos da web. Significa que, eh, por vezes, nós queremos gravar uma coisa e não temos o software adequado, porque, entretanto, a tecnologia evoluía. Cá está, cá está, a, gravação, cá está a gravação do, do vídeo, eh, que correu eh, muito bem. Boa prática sempre, e sempre a reforçar, adquirir estes fecheiros para o meu arquivo local. E depois destas demonstrações que podem rever quando o vídeo vos chegar e cujas dúvidas podem também enviar para nós, se as tiverem, nós podemos dar algum apoio, vou passar a falar brevemente do Web Recorder, que foi este grupo que desenvolveu esta ferramenta magnífica e outras. Portanto. Atualmente chama-se webrecorder.net, nem sempre fui assim, e por que é que nós recomendamos isto? Porque é uma ferramenta aberta, disponível para a comunidade, e como veem o arquivo usa as ferramentas também do, do webrecorder.net, concretamente para reproduzir as páginas que podem ver no arquivo. Portanto é um, é, é um grupo de, de, que tem muito mérito porque ah, desenvolveu isto. Eles já têm alguma história ah, e, noutros ah, tutoriais anteriores, eu até apresentei com outro aspecto. em 2016. Ah, eles estavam, eles tinham uma parceria com o, com o projeto ah, Horizon em Nova York, era uma ah, um arquivo de arte contemporânea que queria que as manifestações artísticas digitais dos artistas fossem gravadas. E, este, e esta ferramenta começou a ter a sua primeira aplicação na gravação desses conteúdos mais dinâmicos uh, que eram produzidos para a web. Uh, eles ainda continuam uh, a ter este software num serviço que hoje mudou de nome, que se chama... Conifer, e que também podem experimentar, entram e, e podem criar uma conta e gravar eh, com o Archive WebPage ou com este software eh, lá neste Conifer. É a história deles. Só para vos dizer que em 2019 este projeto tornou-se independente eh, do Ryzen e depois eh, aqui dei aqui alguns cliques desculpa, sem querer fora do lugar, e que atualmente se chamam webrecorder.net. O webrecorder.net é este guarda-chuva, digamos assim, que, que abriga muitas aplicações úteis, aconselho, e também se tiverem colegas do Departamento de Informática, que deem uma vista de olhos por aqui, tem muita coisa útil que eles podem Usar eh, e ajudar-vos eh, dentro da vossa organização. Aberto, com formato normalizado, o que se grava com estas ferramentas funciona no arquivo.pt, no, no Internet Archive e em outros arquivos do mundo. Ultimamente, eh, eles agora têm o apoio do organismo internacional para, para os arquivos da web, esta, este consórcio, o International Internet Preservation Consortium, Uh, portanto são muito confiáveis e eu recomendo vivamente eles agora estão a ter uma colaboração muitíssimo interessante que eu aconselho a visitarem eles estão a ter uma colaboração neste projeto que se chama Arquipélago que é o seguinte Ele, o Arquipélago é um repositório digital que tem muitos conteúdos digitais uh, e entre eles a novidade é que tem também websites gravados com o arquivo Pages e reproduzidos com o arquivo E O melhor é que estão integrados dentro do site, portanto, tem assim uma espécie de ficha de metadados, isto é baseado em Drupal, portanto, eles conseguiram personalizar, fazer um template de metadados para os diversos objetos digitais e também para arquivos da web, para, para páginas web gravadas. Isto é muito interessante, eu aconselhava a verem isto e a minha esperança era que uh, os desenvolvedores de produtos para repositórios digitais em Portugal uh, fizessem algo semelhante a isto, ou seja, que procurassem uh, nos seus produtos fazer alguma integração de gravações web para que as organizações pudessem, uh, de certa maneira, fazer as suas gravações e apresentá-las no seu repositório se preciso fosse e de uma forma muito limitada. Acho que isso era um grande impulso para para a preservação da web nas organizações e de uma forma muito mais muito mais local, muito mais localizada. Até porque o, nós em Portugal temos o arquivo.pt que preserva a web portuguesa de uma forma vasta e genérica, mas falta comunidade de prática. Quanto mais pessoas Quanto mais pessoas perceberem do que é que estamos a falar, o que é que estamos a fazer, mais fácil é tratar de alguns problemas, mais fácil é passar conhecimento. Esta é a ideia, por isso é que eu me detive um pouco neste slide. Uh, reparem que, volta a este slide, três fases da preservação. Gravar, armazenar e reproduzir. Que nós praticamos no arquivo.pt e que conseguimos, de certa maneira, fazer com o Archive WebPage. Gravamos com o Archive WebPage, mas o fecheiro, um dos fecheiros que obtivemos é um, form... é um fecheiro normalizado, e é um ISO. Portanto, conseguimos um fecheiro WArc e conseguimos reproduzir este, este fecheiro. Geralmente, a palavra e o software que se usa, para isto tem este, este nome, o WebEc, também o podem encontrar no link do arquivo, arquivo.pt barra estamos a falar do software que está reproduzido. Mas as fases são as mesmas. Reforço eh, que este formato WArc é o formato ideal, formato recomendável, para guardar páginas web, é independente de plataforma e, eh, e é reproduzido. Por este, por este software, geralmente designado por esta palavra. Também quero fazer um comentário adicional a este slide. Uh, tudo isto é complementar. Ou seja, gravamos, ótimo, mas gravar um site não é a única forma de preservar a web. Uh, fazem uma exportação em PDF de uma página que vos interessa, ótimo. Uh, por exemplo, guardam os ficheiros no vosso computador local com HTML, CSS e tudo a funcionar. E mesmo que já não esteja em linha, guardam todos os fecheiros que, que compunham o website. Ótimo. Há, há instituições que ainda têm os, os sites de 1998, porque têm lá as pastas todas. Ótimo. Também isso é preservação da web. Tudo isto é complementar. o então mesmo... Eh, mesmo aquelas print screenings que nós fazemos para nos lembrarmos que naquele dia uma página estava, estava assim, de determinada forma, é muito insuficiente, mas é complementar, como dizia. Bem, seguindo para diante, e só uma referência breve. Havia ali um slide em que eu dizia, vamos gravar, uma demo em que eu dizia, vamos gravar muitos, muitas páginas. Aqui está a ferramenta do Web Recorder, que grava automaticamente um site, um site inteiro. Tem aqui um link, eu já experimentei no meu computador, até foi com o site da Câmara Municipal de Lisboa, em 20 minutos gravou o conteúdo que estava público, naturalmente, na, no portal de Lisboa. Funciona muito bem, recomendo. Tem que pedir ajuda aos, aos, ao Departamento de Informática, porque exige trabalhar na linha de comandos um pouco, embora não, não sendo muito avançado. Parte 3, e já estou, já estou a terminar, temos dois minutos, o Arquivo Municipal de Sines teve uma colaboração interessantíssima connosco. Eles, durante um ano, mais de um ano já, fizeram gravações com o WebRecorder das páginas que eles achavam que documentavam a vivência do Covid eh, no Conselho. Elas criaram um fluxo de trabalho, definiram ali quem, quando, recolhe o quê. Este, esta apresentação eh, foi feita no encontro de história do Alentejo Litoral e está a público, estes slides eh, estão um print de um slide que eu retirei de lá, a doutora Sandra Patrícia, a quem agradeço a colaboração e, e, e a quem eu, eu proponho que imitem uh, Teve esta colaboração connosco e eu estive há dias uh, a, a fazer o resumo do que nos enviaram. Eles gravaram, têm esses fecheiros com eles, que testemunham a vivência do Covid e outros eventos importantes, e, uh, e enviaram-nos os WArcs, portanto, os fecheiros standard, nós integramos no arquivo e alguns já estão disponíveis uh, e foram eles que gravaram. Estão numa prática... Uh, foi interessante a colaboração, para uma coisa destas naturalmente convém falar connosco, porque como, é, como existe alguma curadoria de parte a parte, uh, até para balanço, será sempre uma colaboração que é necessário falar connosco, mas aqui estamos abertos, desde que seja útil às duas partes. Outra referência que quero fazer ao jornal uh, Lisboeta, jornal local, o Corvo, que cessou em 2019 e que tivemos uma colaboração com o seu criador, Samuel Alemão, que... Uh, não queria que o site uh, morresse, apesar de já não estar a ser alimentado com notícias novas. Então, uh, em colaboração conosco, melhorou, fiz umas gravações com um o Arquivo WebPages também, eu e eu, em colaboração, fizemos, e a sua equipa, fizemos gravações, descobrimos o que faltava para completar, deixámos a melhor versão possível, lá à data de 2021, e este site foi colocado no serviço que o Arquivo.pt tem, Arquivo.pt Memorial. Vamos ao Google, encontramos o Corvo.pt, clicamos, e a surpresa é que somos reenviados para o arquivo, para a melhor versão possível do site, o Jornal do Corvo. Isto é uma colaboração também interessante, que recomendo que emitem nas vossas organizações. Outra, que não posso deixar de referir, porque, porque corresponde àquele, àquele esforço, este é feito no Nairon, este, este, esta biblioteca digital que aqui vê, esta apresentação, este repositório, como o Vitor, portanto o Museu Virtual, e fizemos esta colaboração em que procurámos integrar no Nairon registros de sites web sobre turismo. O resultado foi muito a favor dos sites de turismo que, como foram identificados e tratados, tiveram depois uma gravação melhor, conseguimos gravá-los melhor e alguns usamos o arquivo webpage. E digo-vos que devem clicar neste link onde podem descarregar. Este livro, de Past Web, é em inglês, mas tem conhecimentos ótimos partilhados do mundo inteiro sobre, sobre o que se tem feito e o que se pode fazer em relação à preservação da web. O seu editor principal foi o gestor do arquivo, Daniel Gomes, e isto teve um impacto mundial muito interessante e importante, porque é o estado da arte sobre esta questão. Obrigado, Ricardo. Ótimos esclarecimentos, obrigado e, e esse link para o livro vou já consultar. Olha, <risos> eu queria, entretanto, deixar-te uh, presente que temos algumas questões que foram colocadas no bate-papo. E uh, eu julgo que tem a ver também um bocadinho com uh, uma questão que referiste no início, por exemplo, se podemos, em vez de usarmos uma extensão no Chrome. Já agora a extensão só pode ser instalada no Chrome, no Brave ou no Edge, ferramentas que usam um, a tecnologia base, que é o Chromium. Se em vez de usarmos uma extensão de, de um browser, do um navegador de acesso à internet, se podemos usar o programa, aquele programa que referiste que se pode instalar no Mac ou no Linux. Exatamente. Podem usar uh, a aplicação local, a aplicação desktop. Uh, podem encontrar uh, lá no site e o experimentar e funciona uh, no meu no meu computador está no meu computador não preciso do browser e corro aquilo é um, e, e é um exec é um ficheiro executável é uh, para isso tem que apenas poder instalar algo no vosso computador sim ok um... Pelo que eu percebi, pode ser instalado em Windows, em, em Mac e em Linux, não é? Eu julgo que vi lá esses, essas, um, os atalhos para a instalação nesses sistemas Sim. operativos. A extensão, portanto, a extensão pode ser instalado em, nesses três que referiu, sendo que no Linux tem que instalar o Chromium, que é o Chrome para o Linux, e funciona. Pois é. Para... Para o Mac, é possível instalar no Mac, é possível instalar o Edge. Portanto, em vez de usarem o Safari, onde não funciona, usam o Edge e já funciona. Ok, essa era uma questão que tinha sido colocada aqui pelos, pelos participantes também. Hum... Já agora, eu aproveito, enquanto se quiserem, a sala está aberta, podem colocar outras questões, seja no bate-papo, seja falando aqui connosco, conversando aqui connosco. Eu, enquanto isso, enquanto as colegas estão a preparar-se para deixar as suas questões, eu aproveito para informar que no bate-papo está já o link para avaliar esta sessão. É muito importante podermos avaliar e perceber como é que correu esta sessão para fazermos sempre melhor, não é? E nesse sentido deixamos o um link aqui presente para que possam clicar sobre ele e avaliar este webinário enquanto estamos nesta, nesta, neste momento, nesta conversa sobre as funcionalidades do Web Recorder e como podemos nós próprios gravar páginas web. Eu tomei nota para gravar ali as redes sociais do Passaporte de Competências Digitais, obrigado. Pois, o Helder está lá, eu vi logo, está lá nos vídeos, quero gravar. É <risos> Ah, faz bem, acho que é. Acho que, acho que uh, as organizações empreendem tanto nas redes sociais uh, e seria uma pena não gravarem esses conteúdos. De uma forma complementar, eu acho que, a meu ver, todos os conteúdos que estão no Facebook, por exemplo, deviam ter uma réplica a algures num formato aberto, porque o que está a acontecer é que uh, não se consegue, por vezes, posteriormente, aceder a esses conteúdos, porque estas plataformas mudam. Sim, é verdade. E, e, e ótimo, pronto, não é mal nem bem, a vida é assim, não é? as plataformas mudam, e acho que as instituições têm essa responsabilidade de garantir que, que, que a sua produção fica registada no melhor formato possível e acho que ficaria muito incompleta a preservação se dispensassem a gravação das páginas web e se não eh, dedicassem recursos humanos para gastarem uma hora por mês a fazer isso. Este slide que estou aqui a partilhar, isto é uma grande novidade, isto é, uma, isto é, um, é das maiores novidades do arquivo para o ano 2021. O arquivo, ao longo de 2021, desenvolveu uma funcionalidade Chamada Safe Page Now, que no fundo grava a página na hora. Estou a ver uma coisa, quero gravar, não tenho nem a extensão Archive Web Pages, nem tenho nenhum computador, uh, uso esta funcionalidade que permite, introduzindo aqui o endereço da página, fazer o que nós fizemos com o Archive Web Pages. No fundo é um, ar um Archive Web Pages dentro do arquivo, sendo que os conteúdos já ficam uh, do nosso lado, portanto, uh, do nosso, do arquivo.pt. Em menos de 48 horas estarão disponíveis uh, no arquivo. Isto é uma enorme novidade, estado de parabéns à equipa que o desenvolveu, sobretudo o Pedro Gomes, que foi uh, quem primeiro começou a preparar este, este, este serviço. Fantástico, vai merecer uma celebração é, não, ótimo, e um é, novo é webinário para nós vermos como é que isso se faz. Então, para pousarmos esta nova função, não é, que há de surgir, que há de ser estreada, entretanto, para depois podermos gravar, páginas web diretamente no arquivo.pt. Está prometido, o Pedro, que é o próximo apresentador, o Pedro Gomes, que é o, o apresentador do próximo webinar do arquivo, sobre as boas práticas para fazer bons sites que se possam preservar, vai... Eh, fica prometido então uma demonstração desta funcionalidade no caso de já estar disponível. Ah, isso é ótimo, isso realmente é uma boa deixa para nós partilharmos esse nosso próximo webinário. Eu até vou partilhar aqui a tela, se for possível. Temos o nosso próximo webinário dedicado aqui a, a casos práticos e a boas práticas de arquivo de páginas web, ou melhor, de construção de páginas web, para que possam ser facilmente arquivadas. Um, no dia 9 de dezembro, dia 9 de dezembro, às 10 horas da manhã, vamos partilhar esse, esse webinário, uh, como vamos realizar esse webinário. Precisamente com o Pedro Gomes, como o Ricardo referiu, que vai, se tudo correr bem, se já estiver estreado, entretanto, mostrar-nos uma nova funcionalidade do site arquivo.it. Excelente, obrigado. Sem dúvida. E, portanto, como estava a referir, este é o nosso próximo webinário, para o, qual, para o qual já estão todos convidados, dedicado, como disse, às boas práticas, também no dia 9 de dezembro, às 10 da manhã, com o Pedro Gomes. Obrigado, até à próxima. Da minha parte, resta-me apenas agradecer, despedir-nos, obrigado a todos. Deixamos o link, por favor, reitero este pedido, deixamos o link na, na, no bate-papo para que possam clicar sobre ele e avaliar esta ação e assim podemos melhorar esta, esta webinário também. Tá e entretanto, boas utilizações da extensão e gravações preservar aqui das páginas web. Tá bem? Obrigado a todos.